Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mais uma vez a este canal. Hoje eu tô aqui para indicar alguns livros que tratam um pouco do tema das relações não monogâmicas, porque vocês sempre estão pedindo esse tipo de indicação e algum tipo de material no qual vocês possam aí mergulhar mais profundamente dentro dessa temática. Mas antes disso, você já se inscreve aqui neste canal, curte o vídeo, manda para a galera, para os grupos da família, WhatsApp, compartilha no Instagram. E faz esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível, beleza? Na verdade, esse vídeo não era nem um vídeo que sairia hoje, mas estamos aqui naquele esquema que a gente já conhece, né? Do antes bem feito do que perfeito. Eu trouxe quatro livros e talvez em algum vídeo anterior você já deva ter visto alguma indicação deles por aqui. O primeiro livro é um livro que eu acho assim... Basicão, super lúdico, para que você entenda essas diferenciações do que é que é poliamor, do que é, que é relacionamento aberto, do que é que é swing, por aí vai. É um livro chamado Poliamor e Relacionamento Aberto. É um guia ilustrado, muito delícia de ler. É uma leitura super rápida do Alexandre Venâncio. E eu vou só abrir aqui para vocês darem uma olhadinha para vocês perceberem como é um livro bonitinho, gostosinho de ter acesso, porque ele é super ilustrado e traz várias informações bacanas com relação a essa temática que todo mundo é curioso, né, Mas nem Todo mundo assume. Inclusive, essa página aqui que eu abri é como funciona uma orgia. E aí ele vai trazendo diversas coisas, inclusive indicação de música, indicação de alguns filmes e algumas crenças também com relação a esses outros formatos que fogem daquilo que a gente conhece e que é carimbado na nossa sociedade, que é a monogamia. Outro livro que eu trouxe, na verdade, dois, são dessa aqui, ó, maravilhosa, Regina Navarro Lins. Esse aqui, Novas Formas de Amar, e esse outro, Amor na Vitrine. Esse Amor na Vitrine é como se fosse um compilado, então traz vários trechinhos e é super gostosinho de ler, porque você não precisa necessariamente ler numa ordem cronológica. E ela é maravilhosa, né, minha gente? Se vocês querem material de qualidade sobre essa temática, vocês podem acompanhar no Instagram e podem aqui fazer estoque dos livros dela, que são um espetáculo. E esse aqui, Novas Formas de Amar, também é maravilhoso, inclusive fala um pouco sobre o Tantra, né? sobre a terapia tântrica, tem uma entrevista com o Schock, que é quem desenvolveu a técnica da massagem tântrica com a qual a gente trabalha. Nós fizemos, tanto eu quanto o Mahaprabu, a formação, a capacitação em terapeutas tântricos lá no Centro Metamorfose, para quem tem curiosidade de saber, já estou dando essa informação. Então vale a pena, ela é super conhecida e super referência nessa temática de relações não monogâmicas, relações livres e... Novas Formas, né? Como esse nome diz, o nome desse livro, Novas Formas de Amar. E por último, mas não menos importante, esse livro chegou essa semana na minha mão. Eu ainda não comecei a ler, só dei uma olhada no sumário, mas é esse aqui, ó. Ética do Amor Livre. Eu ouvi muitas pessoas falando a respeito dele e de uns tempos para cá tenho acompanhado alguns perfis, tanto de casais quanto de profissionais, que trazem essa temática das suas vivências e dos seus estudos. E eu acho que vale muito a pena, se você é um curioso, se você está aí, de repente, pensando em mudar o formato do seu relacionamento, vale muito a pena você começar a acompanhar pessoas que trazem essa temática. Até para sair daquela ideia que estamos sozinhos no mundo e que ninguém nos entende, né? Tem muita gente aí que está criando coragem para poder mergulhar um pouco nessas informações. E quando você encontra a sua tribo é muito mais fácil conseguir bancar quem você é ou conseguir bancar essas escolhas que você está fazendo, que ainda são escolhas diferentes da maioria e das pessoas que costumam estar aí ao nosso redor. Então fica aí essa dica para vocês. Se deliciem nas leituras e nas pesquisas, porque se tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente, é o quê? Informação é fazer com que todos esses conceitos e todos esses estudos funcionem para você dentro de um lugar para conquistar ou fortalecer essa segurança. Agora eu tô reparando que eu estou tão branca nesse isolamento que assim não tá fazendo diferença nenhuma a minha figura, o vestido e a parede lá atrás. Enfim, é né? uma pessoa um pouco aleatória. Fica aqui essas dicas, eu vou deixar todos eles disponíveis, o link onde vocês podem comprar na descrição desse vídeo. E se você já leu, ou se você tem uma outra indicação, coloca aqui nos comentários pra gente, beleza? Até o próximo vídeo.